Alô pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tádia e hoje vai começar mais um tzitz! <tos> <tos> <tos> a de hoje é de menta! A de hoje é também! O cabelo não está bom, porque não passei sua não fiz nada dele. Só fez assim, ó, puff. Passei um óleozinho assim, ó, puff. Então, gente, hoje eu vou falar de um assunto... Vestimento, roupa, moda, estilo, tendências Bom, hoje eu vou falar sobre moda Na verdade é mais sobre estilos Porque cada um tem o seu estilo Esses dias eu tava muito, muito pensando sobre estilos e pessoas que se vestem Os bons dias aqui se veste mal Porque ninguém se veste mal porque quer Ela na verdade não tem um senso que é igual de todo mundo Padrão Porque normalmente a maioria das pessoas já tem um padrão de roupa, cabeça Ao lugar eu vou vestir Elas parece revista de capricho eu vou vestir uma, um chatinho Ou uma calça, uma camiseta E uma bolsinha pequena Porque não vamos levar muita coisa no shopping E vocês sabem Aquelas coisas padrões já, né? Não coisas que a gente vai levar Dentro de uma bolsa Ou o tamanho da bolsa Mas a roupa em si E existem pessoas que se vestem bem Na visão das pessoas se vestem bem E pessoas que se vestem um pouco Tipo, fora de padrão Oh my... Gosh, Eu arrebentei, ó Só tá por um fio o negócio do chá Já era Mas o que eu acho é que cada um tem o seu tipo de estilo Tem as pessoas que se vestem do Bom e nada ruim, certo? Eu acho que a gente não precisa ficar julgando E falando, nossa, a pessoa se veste mal Porque pra mim, eu acho que Ninguém se veste mal Todo mundo se veste bem Mas tem os que são, abusam mais do estilo E outras pessoas que nem Arriscam muito o estilo e Prefere ficar só na calça, camisa e acabou. Sem mais acessórios, sem mais nada. Eu normalmente não ligo muito pra tendência. Eu gosto de muitas tendências que estão agora, tipo... O que que tá agora na tendência? Daquele boné. Que é o boné de pescador. Acho que a maioria de vocês já viram esse bonézinho. Quem tava usando bastante ele era o Justin Bieber e muitas pessoas julgaram por causa daquele puné. Tudo bem que com ele não combinou muito, eu achei também que... Eu gostei bastante do puné em algumas pessoas, mas também tem o um estilo de roupa pra usar, né? Vamos deixar bem claro isso, né? E acessórios que você tem... tem... Que arriscar, mas tem que saber também arriscar. Não só vamos usar porque está na moda. Se você gosta de tendências, cara, abuse-se, arriscar, Se mergulha lá na tendência e seja super fashion. Mas se você não liga, tem que ficar, tipo, de boa. Mas você não tem que olhar para aquelas pessoas que gostam da tendência e tá usando, tipo, aquelas roupas super, ultra, mega, extravagante. E falar, nossa, tem que, na verdade, falar, tipo, cara, ela consegue. E você já imaginou se o mundo... Fosse só o mesmo padrão de roupa pra todo mundo. Tipo, por exemplo, eu assistia Esquadrão da Moda. Agora esses dias nem sei como estava o Esquadrão da Moda. Ou se existe ainda Esquadrão da Moda. Mas eu assistia muito Esquadrão da Moda porque eu gostava bastante do que eles faziam com a pessoa. Tipo, transformava, deixava ela diferente. Mas na verdade, a maioria, se você vê, a maioria das roupas que ele escolhe pras pra meninas são bregas. Teve uma menina que usava roupão pra ir andar... Mas eu não posso julgar muito porque eu usava pijama E não sabia que era pijama, tudo bem Vai ir pra escola Acho que não, tipo, não tem nenhum ser humano que não usou um pijama pra ir pra escola Muito chato Tem que acordar de manhã e ir pra escola E ficar lá escutando a professora Vai de pijama, ó. Aí você ó, encosta a cabecinha assim ó, na carteira assim. Dorme, seja feliz Então não faça isso, tá? Presta atenção o que a professora fala Não faça isso, não vão de pijama também não eu Sei que é confortável, mas não vai de pijama não e a pessoa, se todo mundo usasse o mesmo padrão de roupa Sabe, por exemplo, uma calça básica Uma blusa branca Estilo Gisele 20 Ninguém tem um corpo de Gisele 20 por aí, mas tem algumas que tem. Aquela mesmo estilo de roupa que esquadrou na moda se dá pra todo mundo. Eu andaria na rua e eu enjoaria. Porque, não sei você quando vocês andam na rua, mas quando eu ando na rua, eu encontro aquelas pessoas extravagantes que, pelo menos aqui no Japão, eu encontro muito dessas pessoas. Tá lá, tipo, de repente, tá com uma roupa, aqueles vestidinhos cheios de renda, um monte de coisa na cabeça e vários acessório ali. Tipo, uma roupa bem extravagante e o cabelo super laranja ou outra cor, que... Eu fico super... Meu olho brilha quando vê um cabelo colorido sabe Você tem um cabelo colorido. E abraço. Mas eu acho muito, muito, muito legal Quando eu vejo uma, uma roupa, não Uma pessoa assim, bem extravagante E não tem medo de usar aquilo Mas ela não tem medo de se abusar E arriscar naquela roupa que ela está usando E ela, tipo, nem é na moda Ou nem é... é porque ela gosta E eu acho que seria tão sem graça Se todo mundo usasse O mesmo padrão de roupa Mas também tem uma rua, acho que é rua Que chama Harajuku E tem a estilo de Harajuku E estilo de Harajuku muitas pessoas não gostam por causa que elas são bem diferentes. Se você pesquisar estilo de Harajuku, você vai achar. Não sei, deixa eu pesquisar. Vamos pesquisar. Elas pintam o cabelo, tipo, de várias cores E elas ficam bem arco-íris, vamos dizer assim Parece que o arco-íris vai lá e o mito em cima delas Mas eu acho muito fofinho o jeito de vestir Claro que eu não faria mesmo São esses estilos coloridos ou estilos diferentes Que dão meio que a vida, assim, no meio do nada, assim, sabe? De repente uma ponta, assim, de arco-íris Eu não estou reclamando do jeito de vestir básico das pessoas Mas eu estou falando que você tem que, na verdade, ser você mesmo é, Se veste de... Da forma que você quiser Uma neuras na cabeça Meio achando que Você precisa ser mais estilosa Ou mais melhor Alguém tipo falar assim Nossa como o estilo da ser é meio estranho Não liga pra esses tipos de comentário Não liga pra esses tipos de opiniões Porque você tem que ter a sua própria opinião Se você gosta tipo de Hello Kitty Usa tudo da Hello Kitty Se você gosta de Rapuzel, ah, usa tudo que é eu tô nem aí. Porque as pessoas falam de mim se eu gosto muito de tal estilo, de muito desse personagem, ou de muita cor colorida. E eu gosto de cabelo pintado, assim como eu, né? Eu amo cabelo pintado. Nunca consegui pintar. Não tenha medo, só se arrisque no estilo que você quer ter. Top! Acho que eu expliquei tudo que eu queria falar nesse vídeo. Vocês entenderam ou não entenderam, mas é isso que eu queria falar, que queria pra você ser você mesmo, nossa, tudo, tudo, todo esse vídeo. Só que a fama você ser você mesmo. <risos> assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, seja você mesmo, use a roupa que você quiser, use, abuse do seu estilo. Não, não fique com medo do que as pessoas vão pensar, também não vai no não vai falar, ah, meu estilo é usar tudo curto Vou usar um top e uma micro saia pra sempre, forever Também tenha bom senso, né meu querido? Dica da tarde Tenha bom senso, use o estilo que você gosta Não tenha medo das pessoas E também não liga pra tendência Se a tendência passou, se a tendência veio Se a tendência se foi, se a tendência nunca mais vai voltar Se você gostou desse vídeo, dá um joinha Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, ó tem dois aí aqui, mas você só pode dar um. Aí você pode dar mais dois. Se você tiver dois computadores, inscreva aqui no canal pra você ver mais vídeos. Comente aqui embaixo coisas de estilo que você tem, coisas que você gosta. Você sabe qual é o seu estilo, né? Se seu estilo é definido. Algumas pessoas é que não é definido como o meu. meu estilo, não sei se é definido. Se é... Não sei se é estilo nerd, se é estilo brega, se é estilo simples, se é o estilo... Se você gostou desse tipo de vídeo assim, comente aqui embaixo. É só isso mesmo. Só isso mesmo, não tem mais nada. você vai. <risos> tá yourself. Não, be yourself. <risos>